Só então, digo uma coisa pra vocês: sete horas de viagem, sete horas de viagem, vai <risos> que Be routine! fosse jogo do como se fosse o jogo do Oilers que eu falei lá no, no, no, no como a gente viajou concentrado. A gente jogou aqueles dois dias, a gente não um... derrota era uma palavra que não fazia parte do nosso vocabulário. Como vai ser hoje? Mesmo a intensidade, mesma concentração, principalmente do início ao fim. Galera.